Olá, eu sou o William Silva, hoje eu venho trazer o tutorial da música Olha Pra Mim do Toque no Altar, ok? Tentar trazer aí o máximo de detalhes possíveis aí a música, tá bom? Antes de irmos ao tutorial, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, ok? E também, se puder, entrar lá em tecladoonline.com.br para conhecer o meu curso. Vamos lá? É uma música bem bonita, bem conhecida, né? E nós vamos usar aqui um piano elétrico, tá? Para trabalhar a introdução dela. A introdução dela é aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui nos acordes, tá? É, Lá menor com nona. Sol com Si. Dó com sétima maior. Mi bemol com décima primeira. E Dó com baixo em Ré. Ok? Então, de novo, ó. Lá menor com nona, pode ser aqui ou aqui, tá? Sol com si. Dó com sétima maior. Mi bemol com décima primeira aumentada. E Dó com baixo em ré. Eu vou passar aqui a melodia de uma forma simplificada e depois eu vou passar de uma forma mais completa, tá? Vamos lá. Simplificado. O Lá menor aqui, ó. Tá? Sol com Si agora. Beleza. Agora foi o Doge sétima maior. Agora vai vir o Mi bemol com décima primeira aumentada. Ok? E finaliza aqui no... Dó com baixo em Ré, né? que é um Ré sus 7, tá bom? De novo. É dá pra cair junto, né? Passada essa primeira parte, vamos para forma um pouco mais completa, tá? Ó, você vai fazer aqui, ó. O Lá menor com nona vai ser aqui, ó. Ó. Porque vai dar esse movimento, ó. Tá? Ó, devagar, ó. Mais uma vez, mais devagar Ok, vamos pro próximo Tá, pode ser Mais uma vez, devagar, ó. Se for lá menor com nona, agora o sol com si, dó com sétima maior. bemol com décima primeira aumentada e o ré sus sete né? ou dó com baixinho em ré ok, aí entra eu me humilharei tá? eu me humilharei ok é assim que vai fazer o lá menor tá ó. se você não conseguir fazer com a mão aberta você pode fazer aqui ó. Também dá, ok? A partir daqui, você vai fazer é, uns trechos da melodia aqui na ponta, que é chamado de chord melody, tá? Inclusive, é um assunto do meu curso, né? Ok? Então vai ser, ó. Me humilharei Teu nome grita Tá, lá? Teu nome gritarei Tá vendo? Então, ó. Me humilharei teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim De novo, vamos lá. Que eu deixei passar alguma coisa aqui na primeira vez que eu expliquei. Vamos lá. Eu me humilharei tá? Isso aqui é o mais difícil, depois eu passo mais fácil. Tá? Eu me humilharei Teu nome gritarei Como criança eu aí, era aqui. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei na figueira, subirei aos teus pés, eu chorarei. Olha pra mim. Ok? Simplificado, é só você tocar o um acorde tranquilão aqui, ó. Lá menor com nona. Eu me humilharei. Você pode só arpejar ou dedilhar o acorde no sentido ascendente, quer dizer, subindo, tá? Eu me humilharei. Tá vendo? Eu me humilharei. Ó. Meu nome gritarei Como criança eu serei Mas olha pra mim Tá vendo? As vestes estou Nem precisa pôr isso aqui Nas vestes tocarei. repetir, ó Na figueira subirei De novo, agora só o Si aos teus pés eu chorarei Aqui no Dó, tá? Se você não for fazer a melodia Você pode pôr um Dó com Nó Fica mais bonito, tá? Ó. Eu me humilharei Teu nome gritarei Como criança eu serei Mas olha pra mim Ok? É... Beleza Feita essa parte, a gente vai pro Olha pra mim, né? Olha pra mim, lá menor Aí aqui é simples mesmo Si menor tá? Pode ser si menor com sétima Mas si menor já dá Olha pra mim tá? Senhor Si menor, né? Lá menor com nona de novo Aí vem si menor, mi menor, tá? lá menor com nona, si menor, pois eu preciso do teu olhar, dó com nona, dó com nona, né? E o ré 7. ou dó com baixo em ré, que é o mesmo acorde, tá? Vai ficar aqui, ó. Olha pra mim. Senhor, olha pra mim, olha pra mim. Eu estou tocando bem simples para ficar fácil, tá? Senhor, pois eu preciso do teu olhar. Ok? Aí, agora vem a outra parte, né? É, eu farei o que for preciso, né? Então está aqui, né, senhor? Aí vem. Eu farei o que for preciso, Lá menor com nona. Tá? Para te ver, Si menor. Pois não posso deixar que sigas Dó. O sem me perceber é isso aqui, ó. É difícil. Você pode fazer só com a mão direita, né? Deixa eu passar pra vocês, ó. É aqui, ó. E cai no Si menor, tá vendo? De novo, ó. Eu farei o que for preciso. Para te ver. Pois não posso deixar que sigas. Aí vem agora, ó. Sem, Mi, Per. C, tá? O melhor é fazer com as duas mãos juntas. Vai dar aqui, ó. Tá? É meio desconfortável porque você tem que ficar com a nota presa aqui, né? Mas treinando vocês conseguem, tá? Ó. Ok? Então vamos voltar. Eu farei o que for preciso para te ver. Pois não posso deixar que sigas, dó maior, aí vem sem mi p. C, b, si menor, mi menor, não importa a multidão. Lá menor com nona, só eu sei do que eu preciso, Si menor, e eu preciso do seu olhar, Dó maior, e depois, Dó com baixo em Ré, volta, eu farei o que for preciso, Lá menor, para te ver, Si menor, pois não posso deixar que sigas, Dó maior, vem a frase, Si menor, Mi menor, Lá menor Si menor Dó Dó com baixo em ré, tá? Vai ficar Eu farei o que for preciso Para te ver Pois não posso deixar que sigas Sem me perceber Não importa a multidão só eu sei do que eu preciso E eu preciso do teu olhar Do teu olhar Do teu olhar Aí depois da ministração Vai voltar tudo de novo e vai vir Olha pra mim, lá menor, si menor Olha pra mim, lá menor com nona Si menor, mi menor Olha pra mim, lá menor com nona Si menor Pois eu preciso do teu olhar Aí, pra finalizar, depois desse resus, Preciso do seu olhar, você vai cair em Lá menor Lá menor, pois eu preciso do seu olhar Si menor Mi menor Pois eu preciso do teu olhar Quantas vezes precisar, vocês vão repetir isso aqui, tá? Pois eu preciso do seu olhar Caiu no Lá menor, ó Aí o um final é isso aqui, ó. Morre em Sol com nona. Tá? Então, ó. Pois eu preciso do seu olhar. Pois eu preciso. Pois eu preciso do seu olhar. Vai acabar, ó. Dó com sétima maior. Mi bemol com décima primeira aumentada. E cai em Sol com Nona. Ok? Bom, é isso aí, tá? É, esse foi o tutorial da música Olha Pra Mim. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e entrar lá no meu site tecladoonline.com.br e vir ser o meu aluno.